Deixa, deixa eu avançar então com outras estratégias Vamos falar um pouquinho sobre memorização de números Pega a sua apostila aí, na página 4 Aí tem uma, tem uma folha com um número pi com 300 dígitos, vocês estão receberam aí? Eu, eu vou fazer uma demonstração de memória onde eu vou dizer esse número de 300 dígitos para você puxando na memória, tudo bem? Querem que eu fale ou não precisa? Quero. Querem que eu fale? Então tá, então vamos fazer o seguinte: eu vou dizendo o número, aí você vai acompanhando com o seu dedo. Ah, isso, pi inteirinho, vamos lá. O número inteiro é assim: 3,1415. 92, 65, 35, 8, 9, 10, 58, 20, 97, 49, 44, 59, 23, 07, 8, 1, 64, 28, 4, 08 998628 0348 4 2 8214 82 148086 513282 três66 4709 388446 955058 oito um dois oito quatro oito onze dezessete Meia meia, 2337 nove, três, três, quatro, oito cinco, 6, 6, nove dois, três quatro, meia zero, três quatro, oito dez, quatro cinco, quatro três, dois quatro, oito, dois, um três, três, nove, três zero sete, dois foi isso? esse é um pico com mais de 300 dígitos com, algum, com alguma técnica e esforço dá para chegar a 500 dígitos mil dígitos até ultrapassando mais de mil dígitos falados isso é um exercício que é possível fazer estaria ao alcance de qualquer um de vocês ah?